para a ordem do dia e deixou o espaço aberto para que os vereadores fizessem uso da palavra. Na sequência, se manifestaram os vereadores Edivaldo Nascimento, Israel Dutra, Alexander Augusto do Nascimento, Wagner de Freitas Aguiar. Edivaldo Nascimento fez uso da palavra e discorreu brevemente sobre segurança pública. Em seguida, o senhor presidente completou informando sobre o diálogo que teve com o Executivo referente a essa situação. O vereador Alexander Augusto Nascimento fez uso da palavra e falou sobre o diálogo que ele e o vereador Edmar tiveram o Executivo sobre o projeto e obras que estão sendo realizadas no Fundo de Vale. Em seguida, solicitou ao presidente o agendamento de uma reunião com o Executivo para conversar sobre o atendimento da profissional de fisioterapia domiciliar para pacientes acamados. Na sequência, o vereador Alexandre Augusto de Nascimento, Isael Dutra, Edmar Santos e Wagner de Freitas Aguiar fizeram uso da palavra para falar sobre as estradas rurais do município. O vereador Alexander Augusto de Nascimento também comentou sobre a torre de celular no bairro Coqueiralzinho. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião às 19 horas e 53 minutos. O vídeo da sessão encontra-se na íntegra no canal da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, no YouTube e no site da Câmara Municipal de Barra de Jacaré. Para constar, subscreva a presente ata, que após lida e submetida apreciação do plenário, ser considerada aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário dessa Câmara Municipal. A ata está em discussão. Não havendo nenhum manifesto, declara aprovada. Segunda leitura. Requerimento 01 de 2019, de autoria do vereador Edmar dos Santos. Convido o vereador secretário a fazer a leitura do requerimento. Requerimento 1 de 2019. Excelentíssimo senhor Isael Dutra, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, na qualidade de vereador, venho requerer que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo o seguinte pedido: que o executivo elabore projeto de lei para que as sessões públicas de licitações realizadas pelo executivo e legislativo sejam transmitida online pela internet. Justificativa. O objetivo deste requerimento é ajudar a administração a cumprir seu compromisso em fazer uma gestão moderna e transparente, permitindo que toda a população possa acompanhar em tempo real os processos licitatórios. Dessa forma, os munícipes acompanharão a aplicação do direito público, Solicito, portanto, aos vereadores apoio para aprovação do presente requerimento para que o mesmo seja enviado ao chefe do Executivo de Barra de Jacaré e o mesmo tome as providências cabíveis. Sendo só para este e desde já certo da aprovação desse pedido ao plenário e posteriormente pelo Poder Executivo, segue meus agradecimentos. Sala de Sessões Antônio Santos Neto, 31 de maio de 2019 e de Marcos Santos Vereador. Obrigado. É, terceira leitura. Temos aqui um convite da Festa Junina Arraiado Pio XII. Convidamos vocês, sua família e amigos, para participar de nossa tradição Festa Junina. A data será no dia 9 de 6 de 2019, horário do início às 15 horas, na Escola Municipal Pio XII. Conta com as presenças de todos e os agradecimentos. Agora vamos passar para a ordem do, do dia. Né? Temos a proposição do projeto de lei 14 de 2019, de autoria do senhor executivo, que dispõe sobre denominação de lagradores públicas de outras providências. Já recebeu os seus pareceres, né? já foi. Já está pronto para ser discutido, para a sua primeira discussão, é, projeto que dispõe sobre denominação e legros públicas de outras providências da Rua Orlando Maiolo. Será que há precisão de fazer leitura do projeto antes? Ou já vai fazer? É justificativo, fazendo favor, senhor? justificativa do projeto 14. O requerimento do vereador Léo Zanata criou em 1 2018 o presente projeto visa legalizar o nome da rua já existente localizada na extensão da rua Rua Barbosa, que dá acesso às propriedades de Ederson, Luiz Zanata e Amélia Lopes. Além de ser uma homenagem a Orlando Maiolo, antigo morador do município, expostas, assim, às razões determinantes e contando com o respaldo de vossas excelências. Solicito seja acatada a pretensão na forma de aprovação da matéria que, ora, lhes é submetida à apreciação. Prefeitura Municipal de Barra Carei, Estado do Paraná, aos 20 de maio de 2019. Adalberto de Freitas Aguiar, Prefeito Municipal. Então o projeto vai para a sua primeira discussão Com o vereador Autor do requerimento Que hoje está sendo Votado aqui O projeto da denominação da rua o Senhor Léo Zanatta Boa noite a todos Os vereadores, o secretário Aos é. ouvintes é, Sobre essa do, do, Denominação de rua né, é Uma homenagem uma pessoa que foi morador do município, o senhor Orlando Maiolo. Seus filhos foram criados aqui no Coqueral, moraram muito tempo aqui no nosso município. São muito amigos da gente, sempre estão aqui, né, passeando, é, visitando nossa cidade, a festa da padoeira, a festa da igreja, sempre estão compartilhando, ajudando as nossas festas da igreja aí. E muito amigo da gente aí, então a gente quer fazer uma sua homenagem. Para eles aí, concordo, é, é preciso do, do voto dos companheiros aí, né, para prestar denominação, sem mais discussão. Vereador Elisberto. Boa noite aos vereadores, né, aos nossos funcionários, ao vereador também, né, que pôs o requerimento, e o prefeito, né, que diminuiu também, né, então é um requerimento muito bom, e estamos sendo aprovados, sem mais... Vereador Divaldo. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa. Sobre o requerimento já foi discutido, sem mais. Vereador Dilmar de dos Santos. Boa noite, vereadores, funcionários. É... Parabenizo o vereador por ter feito o requerimento, né? pedindo esse, esse nome do logradouro. Também o legislativo, como diz o vereador, por ter aceito e feito esse projeto de lei. É, esse, esse é uma homenagem muito justa, porque a família Maiolo, não, não, não, não conhecia o Sr. Orlando, mas conheço a família Maiolo. São pessoas daqui mesmo, são pessoas da nossa região. Então, parabéns, vereador. Vereador Wagner. Boa noite, senhor Presidente. Boa noite aos nossos servidores, ao Ednei, ao João, aos nobres vereadores, à CN, e a todos que nos acompanham pela transmissão online. Gostaria de parabenizar ao, ao vereador pela iniciativa da Denominação da Rua e também ao Executivo por ter atendido ao pedido do vereador e dizer que é sempre bom a gente poder lembrar das pessoas que fizeram a história do nosso município e fazer uma homenagem, igual ao, ao vereador está querendo, pelo menos a um nome de uma rua para que a pessoa, principalmente os parentes, possam vê-lo e ser reconhecido o que realmente é, é, passou para o nosso município aqui. Parabéns, vereador. Vereador Alexandre. Também queria parabenizar o autor do, do requerimento, o vereador Léo. É sempre muito importante a gente estar fazendo homenagem a pessoas aí que deixaram seus nomes aí é, boas lembranças, não só para os familiares, mas para todos os amigos. Também não tive a oportunidade de conhecer o senhor Orlando, mas conheço os seus familiares. né é, Cresci aqui ao lado da família da dona Joana, com o seu com, a tilio, com o Luizinho e com a sua irmã, não recordo o nome, Andreia Então, são pessoas de bem, famílias de boa índole e... É legal que a cidade, denominando essas ruas, é uma rua sem saída ali, né, Ela é uma rua curta, mas isso vai deixando a cidade mais bonita. O prefeito pode investir, pode emplacar, dando o um endereço ali para aquela localidade. Então, só parabenizar mais uma vez o autor do requerimento. Projeto 14 de 2019 foi aprovado por seis votos, né? Ah, sim. Desculpa aí. O é, projeto então vai para a sua primeira Votação, vereador Leo Zanatta é, Antes de votar é, Peço perdão e desculpa De agradecer ao executivo né, Por ter atendido meu pedido Muito obrigado ao executivo Está aprovado Vereador Gilberto Vereador Edivaldo Aprovado Vereador Edmar Aprovado Vereador Wagner Aprovado Vereador Alexandre Aprovado Agora sim, né? O projeto foi aprovado por seis votos né é, dos vereadores que aqui se faz presente. Segunda proposição, né? Requerimento 01 de 2019, autoria do vereador Edmar dos Santos, né? Convida aí o vereador, né autor do requerimento, para fazer o seu discurso. É, boa noite de novo a todos. Esse, esse requerimento, é, eu como cidadão, vejo ele de suma importância. Por quê? Porque ele vai ajudar a administração, né, como diz a justificativa, é, cumprir o seu compromisso e fazer uma gestão moderna. O que é a gestão moderna? A gestão moderna hoje todos têm um celular na mão. Todos têm um celular e por isso é, a formação, né, fazer um canal interativo ali, para garantir a forma que está sendo investido o nosso dinheiro público. E vai dar mais transparência, né, para o Executivo, dar mais transparência, permitindo que toda a população possa acompanhar em tempo real, ao vivo ali. É muito mimimi essa licitação, eu acredito que a licitação hoje ela é obrigatória, não tem como eles comprar, eles vender, eles fazer nada sem esse processo. E, para mim, o maquinista da locomotiva está ali naquela sala. Se eles parar para tudo, a gente vê. E ninguém sabe de nada o que acontece ali. Todo mundo quer saber. Então, acho muito importante esse requerimento e queria pedir a participação de vocês aí. Vereador Edvaldo. Parabéns, vereador, pelo seu requerimento. Um torcer que o prefeito acata, né? Porque é bom para todo mundo, né? É, até o pessoal de casa ficar sabendo, né? Uma transparência. Gostei do requerimento. Sem mais. O vereador Wagner. É, parabéns ao vereador. Na realidade, tudo que, que se faz transparente à nossa população, eu até concordo com o requerimento, sim. É, tem que ver o que está em direito, se é. É legal fazer isso, se pode ser feito e tal, mas de parabéns o requerimento. Vereador Alexandre. Gostaria também de cumprimentar e parabenizar o autor, o vereador Edmar. Hoje a gente esteve aqui nessa casa conversando, não é, vereador? E antecipadamente já dei meus parabéns quando eu li o requerimento aqui do vereador um requerimento riquíssimo, importantíssimo. Até disse aqui ao vereador que o governador do estado, Ratinho Júnior, já está tomando essas medidas também e pondo todo o processo licitatório do estado é, online, para que todos os paranaenses, todos os municípios acompanhem de perto, em tempo real, todas as licitações que envolvem é, o governo do estado. Então, aqui também não é diferente. O vereador foi muito é, inteligentíssimo da parte do vereador tomar essa, essa, essa medida e hoje poder estar tá tramitando esse, esse requerimento aqui tão importante. A gente sabe que as nossas sessões aqui antes não eram transmitidas, vereador. E, graças a Deus, com a colaboração de todos aqui, que, os funcionários, os, os vereadores também da outra gestão, que tanto lutou para que a sessão fosse transmitida para que a população pudesse estar assistindo em tempo real. E hoje a gente vê aí que a gente tramita aqui, é discutido nos lares, é discutido nas ruas das cidades. Então, isso é muito importante. Como eu citei na sessão passada, a gente está numa, numa, numa época de evolução, então, cada dia a gente tem que propor que a população acompanhe de perto tudo que acontece no nosso município. Mais uma vez, meus parabéns, vereador. Sou favorável ao projeto, ao requerimento. Vereador Léo. Parabenizar o vereador pelo seu requerimento. E quanto mais transparência, né, é melhor. É menos cobrança para a gente. né. A pessoa vir falar alguma coisa, está aí, para vocês verem, igual está né, sendo filmado as reuniões. Parabéns, vereador. Muito bom o requerimento. Vereador Elisberto. Parabéns pelo né, requerimento, né, que fica transparente e a população toda fica sabendo de todos o né, que, que acontece. Né. Também quero deixar aqui meus parabéns ao, ao vereador, né, autor do requerimento. É isso aí, vereador, é, transparência ela faz parte, né, quanto mais, melhor. Isso só vai trazer benefício para todos. É, requerimento, então, vai passar para a sua votação, Única votação, vereador Edivaldo. Aprovado. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador Wagner? Aprovado. Vereador Alexandre. Aprovado. Vereador Léo. Aprovado. aprovado. Vereador Gisberto. Aprovado. Então, o requerimento foi aprovado por seis votos, né? Dos vereadores presentes. Será encaminhado para o senhor executivo. É... Quero deixar aqui a justificativa né, dos vereadores presidente, aí, senhor Israel Dutra, vereador Jorge, que estão em viagem aí para Curitiba, foram participar hoje de um evento lá e amanhã vão também estar visitando outros setores lá, como a CENEPAR, o IBGE, e estarão de volta aí, possível aí, mais à noite. É, como de costume aí do senhor presidente Israel, vou deixar aí a, aberto aí a quem queira fazer alguma discussão aí, abordar algum assunto aí. Senhor presidente, eu quero entrar num assunto aqui meio polêmico. É, eu fico contente de ver o prefeito atendendo o requerimento, o atendido do vereador Léo, os demais requerimentos que ele atendeu aí. Só que, de um lado da história, eu fico triste, até comentando hoje com o secretário, a questão de nós vereadores, não é que faz projeto e nada. Eu sou cobrado na rua aí por um projeto de castração de cachorro, desde o início do mandato, eu montei esse projeto, foi passado para essa casa, todo mundo votou, todos os vereadores votaram, até agora não foi atendido. Aí tem um outro projeto também, meu, que foi da, da, das câmaras, nas entradas da cidade, todas as entradas da cidade, colocar câmera e nos setores também, né? Até hoje não foi atendido. Então, eu tenho, uns, tenho vários projetos meus aí e eu não fui atendido. Eu queria uma resposta do executivo, né, do prefeito, por quê? Nós tinha que ter uma resposta dessa casa aqui. Porque nós faz leis. que essa casa aqui é uma casa de lei. Mas tudo que a gente manda para o executivo, a maioria a gente não é atendido. Então, será que não tinha como nós fazer uma lei, quando nós montar um projeto, que foi um projeto baseado em coisa séria? Porque até agora eu não vi nenhum projeto aqui com brincadeira. Todos os projetos são um projeto bom. Nós, vereadores, tivemos história como fazer lei, porque o projeto ir lá para, para, para, para o executivo e o executivo acatar o nosso projeto e colocar em, em ação. Porque é bonito ver uma resposta. E a população cobra da gente. E nós, na rua aí, né, 24 horas é cobrado, principalmente eu. E a gente fica assim, amarrado, porque aí a gente começa a falar do prefeito o prefeito fala: ó, o vereador está falando mal da gente. Não é falando mal, a gente está falando uma realidade. Eu queria que o prefeito desse uma resposta para a gente. Só é, isso. Muito bem, vereador. Pelo que eu sei, parece que foi feito um pedido aí, né? Um esclarecimento, uma resposta aí de todos os requerimentos aí que foram feitos, que não foi, que não foi dado resposta. Não sei se já, já mandou alguma coisa para cá ou não. Estamos aguardando aí para ver, ver o que a gente dá para fazer, né? Não sei se fazer uma reunião talvez aí. E ver se o requerimento foi bom, por que foi, o que não foi atendido, mas estamos no aguardo aí. Mais alguém? Senhor presidente, primeiramente quero pedir aí para que Deus abençoe os dois vereadores que estão na capital do estado, né? Para que consiga lá os seus objetivos, que possa ter uma boa viagem de volta para os seus lares junto com seus familiares. Eu queria dizer aqui, senhor Presidente, a respeito da praça de pedágio, sábado a gente esteve lá, eu, o vereador Elisberto, o vereador Isael, o presidente dessa Casa de Lei, e onde teve um manifesto das pessoas aqui de Barro do Jacaré, Andirá, Tambaracá, Bandeirantes, Cambará, é, se ponhando contra aquela praça de pedágio ali que vem trazer só, empobrecer a nossa região. Então, a gente tem muitos trabalhadores aqui da nossa cidade que prestam serviço na cidade de Cambará e, infelizmente, essa semana já estão pagando esse preço abusivo, esse absurdo desse preço que apanharam aí de R$ 21,90 nessa praça de pedágio. Hoje está mais caro é, ir para Cambará do que ir daqui para Curitiba. Você vai daqui para Curitiba, para São Paulo e não paga tão um preço alto assim como é daqui para Cambará. Então, eu queria pedir força aqui para os vereadores, para que, se preciso, se, a gente, se não resolver essa semana, para a gente ir até Londrina, na Eco Norte, e reivindicar as passagens livres aí para as pessoas de Barro Jacaré, que trabalham em Cambará. Eu acho que são diversas pessoas, e tem um menino de Cambará também, que trabalha aqui conosco aqui, que também hoje teve de passar, deu, até, deu uma pena o meu menino chegar hoje com a moto dele, que teve de cortar estradas aí para sair desse preço abusivo, desse pedágio. Então, prefe... comecei com o prefeito Neto, o vereador Isbert também esteve presente, na quarta-feira eles vão ter uma reunião na Eco Norte, em Londrina, e se não resolver, a gente vai ter que ir lá e representar esse povo nosso aqui. Tem a Amanda aqui do, do Adriano, que trabalha lá, que inclusive fez um grupo aí e tomou frente. Quero parabenizar a Amanda pela atitude dela, a professora Josiane Moreira, entre outros trabalhadores aqui que esteve presente. Mas a gente sabe que ele sozinho também não tem força nenhuma. Hoje eu vi um vídeo do prefeito de Cambará, que já está em Curitiba hoje também. Já tomaram uma medida, impetraram lá uma, uma medida contra... Uh, contra esse desembargador aí que, que assinou para que essa praça de pedágio voltasse aqui novamente, e junto com o deputado Romanelli. Então, a gente pede também, a gente sabe que aqui a, gente, a força nossa não é muito, mas que os, os deputados que aqui estiveram pedindo os nossos votos, que se manifestem agora também. Eu já estou entrando em contato com os deputados aí, que eu dei o meu apoio, para que eles também não fiquem agora no, anonima, no anonimato. Porque aparecer aqui em época de eleições, pedir voto, é tudo muito lindo e maravilhoso. Agora é a hora de nós, vereadores, estar tá cobrando dos nossos deputados. A gente não pode deixar o povo pagar por isso. E isso, infelizmente, enfraquece a nossa região. Não sou contra o pedágio, mas desde que seja uma tarifa razoável, que cabe no bolso aí dos cidadãos. Então, no mais é isso, senhor presidente. Deixa aqui... A minha indignação contra esse ato aí da, da Econorte, dessas leis maiores aí, que, que infelizmente deixaram acontecer de uma praça vir aqui com um preço tão alto, um preço tão abusivo. Então, peço aos vereadores, se necessário, se preciso for, para que a gente também possa estar dirigindo até a Econorte e reivindicando pelo menos as carteirinhas de passe limpo para as pessoas que trabalham tanto aqui na nossa cidade, que vem de Cambará, quanto os moradores daqui que prestam serviços em, em, em Cambará. A gente tem professores lá, a gente tem a Amanda, que é assistente social lá. Então, a gente possa estar unindo força aqui e representando o nosso povo. Porque eles, a gente sabe que eles vão buscar o pão de cada dia lá e gastam seus, seus, seus, seus valores, seus subsídios aqui no nosso comércio local. Então, sem mais, senhor presidente, obrigado aí pelo espaço. É, quero fazer meus deixar aqui, né, os senhores vereadores aqui, que estiveram lá, nessa nessa nesse dia, desse manifesto aí, né, deixar os agradecimentos aqui, parabenizá-los, né, por estar aí se deslocando da nossa cidade aí, perdendo dando o seu tempo aí, né, para para que se resolva essa, essa praça aí, desse pedágio aí, que realmente é um absurdo, né? É um absurdo. É, mas fico, deixo aqui à disposição, o vereador, se ele precisar aí de, da gente aí para estar tá indo até Londrina aí, a gente está à disposição. É, então, não havendo mais nada, né, para a hora do dia... Declaro a sessão encerrada.